Evidentemente que a cobertura completa desse caso você terá no Jornal da Record depois de Jezabel. Até amanhã. Cidade Alerta Maranhão. Oferecimento. CEAP CNA. Mude sua casa e melhore a sua qualidade de vida. Linha de crédito para água e saneamento. Muito boa noite, Imperatriz, região Tocantina. Ei, coisa boa! Estamos começando mais uma semana, graças a Deus por isso. Espero que você tenha tido aí um bom final de semana, junto da família, junto dos seus, e que Deus nos abençoe nessa semana nova que a gente está começando. Sempre é muito bom a gente agradecer a Deus, e porque tá aí, né? A gente vai desviando aí, vai... né? A minha mãe... Devolve... Como é que tá, mamãe? Disse, tô escapando. É isso aí, estamos escapando, né? Então tá aí, que nós possamos aí ter uma semana excelente aí e que Deus possa abençoar a sua casa. Muito obrigado pelo... Carinho da sua audiência. Muito obrigado a todos vocês que acompanham Cidade Alerta Maranhão todas as noites, comecinho da noite. A todos vocês que já chegaram em casa. Tem gente que nos assiste ainda aí do, do trabalho. E agora aí, é, passando ali, né? Um carroceiro. Passou, Laércio! Assisto aí todo dia, então, a todos os carroceiros da cidade de Imperatriz. Nosso carinho, nosso abraço. Muito obrigado aí a todos vocês. Que Deus continue abençoando a todos, a todos aí, tá certo? Também aí, um, um, ali na ah, ali no, no entroncamento também, na esquina ali onde vende, vende lanches ali, né? Então, a, a, o bar ali da esquina. Pastor Laércio, toma aqui ligadinho também. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer canto, em qualquer parte da cidade A você que nos acompanha todo dia Nosso carinho, ou você que acompanha A gente aí pela primeira vez Então seja bem-vindo, seja bem-vinda É um prazer enorme ter a sua participação Quando eu digo participação É participação mesmo, viu? Do jeito aí, filho, tá? Zap? Muito bem, ó, 99105 9341. Manda pra gente seu recado, manda pra gente seu aluno. não esquece de colocar o nome e o lugar onde você nos acompanha, o lugar onde você nos assiste, beleza? Então é isso aí. Bora trabalhar? Olha, casal preso pela polícia de Imperatriz. Quer ver lá de, de São Luís, é, rapaz, pra, pra fazer a festa aqui? Participaram de uma festa aí, mas olha, a, a, a, um celular foi rastreado, um celular roubado foi rastreado, e os PMs chegaram em um hotel aqui da cidade. Na revista do quarto, os guerreiros encontraram quase 40 celulares de lá moitados. É brincadeira uma coisa dessa, rapaz. Mas é isso aí, olha. É, casal unido, vai preso unido. Põe aqui, mostra na tela. Casal é.